Olá, olá, queridos ouvintes e amigos da nossa querida vibe, vibe Mundial, a rádio que toca a tua vida, né? E que sempre faz muito bem estarmos aqui, conversando. Eu amo o que eu faço, vi conversar com o ouvinte, depois o ouvinte vai lá, a gente toma café, troca ideia, fica amigo, se trata e sai dizendo assim, ah, como eu tô me sentindo bem. Tudo bem, Gabriel? Então, tá bom. Bom, em primeira mão, vou ter que comunicar a vocês que eu encerro hoje meu programa aqui, de sexta, às sextas-feiras, continuo na rádio. Eu não vou largar, né? Lógico, 22 anos, já faço parte, sou já, já, já sou parte da rádio, né? É, e tô migrando para as quartas-feiras às 17 horas. Eu vou contar com você, hein? Me assistam. Vim aqui para me despedir para falar sobre, né? O que aquele um programa que eu costumo fazer, falar sobre o meu trabalho, passar sempre uma mensagem para vocês, falar de coisas boas, coisas que nos dão, que não são muito boas quando nos incomodam, né? Uh, principalmente agora nessa época da pandemia, a coisa está difícil, está muito difícil, realmente não, não tá brincadeira. Mas eu digo para vocês uma coisa, pessoal: acabou aquela coisa de ficar em casa em lockdown, acabou. Eu, eu para mim acabou mesmo pode haver alguma coisa pequena, alguns horários, mas aquele lockdown eu não volta mais não. sabe por quê? Uma por causa da vacina, né? Outra porque eles sabem que não dá mais para segurar, não dá mais. As pessoas precisam tomar consciência, sair de máscara, mesmo vacinados, sabe? Até o bicho, né? Acalmar e, e ele e o nosso corpo se adaptar a essas coisas aí, como se adapta a uma gripe, a um resfriado. Não vai ter jeito, não vai ter. Então, tudo isso vai passar. Já passou, tá? Só que não passou o quê? Né? Ah, eles estão falando, assim, essa semana realmente foi uma semana difícil, desde a semana passada. Os astrólogos dizem que é o retrógrado do Jú, Júpiter retrógrado, planetas retrógradas. né? Eu acredito muito nisso, apesar de não entender direito, de não trabalhar com astrologia. Acredito muito, porque existe a influência da Lua, a influência dos planetas, a influência de tudo aí sobre nós, né? E não está fácil. Mas além desse não estar fácil devido, a todos esses, esses transtornos, a coisa mais difícil que eu tenho percebido é nós convivermos com os outros se não conseguirmos nem viver conosco. Sabe, as pessoas, elas estavam assim, sempre atribuladas, até procurando coisas atribuladas para poderem disfarçar o tempo, para poderem agilizar algo. Tanto é que já tinha aquela ideia, eu cheguei a tal, a tal idade, a 60, 70, 80 anos, 90, eu, é sentar esperar a morte chegar. E de repente hoje, pessoas até com menos idade estão tendo esse tipo de transtorno. Isso vem nos ensinar o quê? Que não é para, enquanto nós tivermos vida aqui, estejamos com a idade que estivermos, não é para nós sentarmos e esperar a morte chegar, não. É viver a vida que vai nos manter vivos espiritualmente após a saída do nosso corpo. Né? Ah, é um negócio assim, a saída do nosso corpo, matéria, né? A libertação do espírito. E o que está acontecendo atualmente é a confusão que foi criada na nossa cabeça entre a liberdade, o espírito querer ficar, ele vir para nós como ele é, para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós temos de necessidade, uma necessidade maior, o espírito vir, e nós não entendermos isso né, com os transtornos que vieram nos nossos DNA. Nós estamos passando um momento hoje de uma regeneração total. O espírito conflitante com, com, com a matéria, né, com as células com o DNA, com as memórias que nós temos, causando sérios problemas, a pessoa, de repente, ela se vê fazendo tudo o que ela não queria, ou a maior parte do que ela não queria. Por exemplo, pessoas que lutaram muito, ou casaram, ou conquistaram, pessoas com muito dinheiro, e, de repente, ela vai ficar, ela e o dinheiro dela, mais nada. E o pior é que nessa fase, quando ela pensa em pôr tudo a perder, menos o dinheiro que ela tem, lógico, mas o restante do trabalho é o desespero, porque ela diz assim, eu estou mandando tantos funcionários embora, isso e aquilo, mas na verdade é fazer assim, o que, que eu faço com tudo isso? Aonde eu estou? Né? Com tudo que eu briguei outras pessoas numa convivência de 40 anos, 45 anos de casado né e estão numa situação muito difícil porque um não conhecia o outro convivendo tantos anos né mulher trabalhando o homem, os filhos estão vivendo para os outros. Ai, mas sabe, eu, eu tô aguentando porque afinal a vida é assim mesmo, mesmo que não seja que eu, que eu não esteja bem com aquela pessoa, a gente convive numa convivência, vai tudo bem e vai empurrando, de repente você percebe que você não está em ótima companhia, você está na pior que tem porque você não está tolerando nem a você. E quem dirá? Aquela pessoa que você acabou de conhecer naquele momento, após 40 anos de convivência. De repente você olha para os seus filhos e você se obriga a dizer assim: nossa, é fácil, né? E está querendo pegar, dar um jeito de eles irem para uma escola, deles de irem, deles de irem, para não vir aquele afã de desgaste. Porque a vida nos tirou a liberdade de viver em liberdade. E ela nos deu um aprisionamento com a falsa liberdade. Tudo isso é muito difícil. Tudo isso é um transtorno muito grande. Tudo isso leva a pessoa... A, a não se conhecer, não se adaptar a ela, e o espírito pedindo, você não é isso, você está mascarada disso, mude. Você não é o que restou de memórias, você está aqui para viver, evoluir e se libertar. Ah, meu, vou me libertar para quê? Para ir aonde? Para ir para dentro de você, porque nós somos vida. Nós estamos aqui para sempre, e é com isso que eu trabalho, que é o registro da memória celular. À medida que eu converso com você, percebo tudo aquilo que está acontecendo. E eu vou mostrando onde estão os seus traumas, onde está, porque essa angústia terrível, permanente, que só agora você percebeu. Ansiedade. Aquele, sabe, aqueles pensamentos repetitivos, aquela coisa doentia. E não adianta querer falar que em duas horas, três horas, em 48 horas você resolve isso. Você não resolve. Existem alguns trabalhos que fazem, que servem de paliativo, É, servem de paliativo por uns três meses, que hipnotiza um pouco essa memória. E depois volta tudo de novo. Né? E pode voltar até pior, porque você ficou hipnotizado. No nosso trabalho, na canalização que eu faço do seu subconsciente, nós trazemos à tona, desde a concepção, como foi, se o problema foi ali, na infância, durante a gestação, anteontem, há 20 anos atrás, aonde que aquilo te marcou tão profundamente e colocou, implantou aquela memória que hoje tem caroços. Vocês vejam bem, por que, que a pessoa tem tanto problema de tireoide, vai, vai formando aqueles nódulos? quem é, que é implante. Porque ela não fala. Ela se submete a ficar calada, ou, ou mentir para não provocar problemas, ou às vezes até exagerar na fala né? e depois se arrepender. Então ela tem dificuldade de mostrar quem ela é. Ela tem dificuldade de se expor, ela tem dificuldade de vir à tona. Acontece muito isso. Outras vezes, a pessoa, ela coloca uma rigidez aqui na boca, ela coloca uma coisa tão pesada que ela não aguenta. Ela precisa se libertar. Então, gente, à medida que eu converso com você, eu vou mostrando a você tudo aquilo que você passou e você lembra. E coisas que você não lembra, alguém contou. Ou então você sente aquela, aquela cor, aquela sensação, aquilo tomando conta de você e dizendo, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Outra, outra coisa da medicina energética do terceiro milênio, que é a tríade, né? é a radiestesia magnética imantada que eu já falei várias vezes aqui para vocês. Para quem quiser saber mais da radiestesia, é fácil. Vai lá pro meu, vai lá pro, pro meu pra, pra minhas redes sociais, no meu YouTube, Armin oficial, né? Armin, ah, quer dizer, eu fiz, ofici... é não é oficial Armin de Gourmandian. É só por lá, energia fria já apareço, que é uma é, é, ou radiestesia magnética imantada. Ai, Armin, você usa o quê? Eu só uso um pêndulo, mais nada. E alguns gráficos, que é a radiônica, mas uma radiônica que eu que fiz, né? Mais nada, além disso, é fantástico, você vai ver. Você entra, o teu corpo entra numa vibração... Uh, ele começa a se manifestar e ele mesmo faz, a, sabe, ele começa a, a, o corpo pesa e ao mesmo tempo ele faz a frequência, a, ele faz a espiral de luz e essa espiral de luz vem tanto lá de cima das estrelas como da terra e limpa tudo que está pesado, tira magias, tira inveja, tira tudo aquilo que está, sabe aquelas energias nocivas tanto tua, como da tua casa, como das pessoas que moram. Mostra a tua casa exatamente, como, eu descrevo a tua casa só com um gráfico. Como ela é? E aonde está aquela cama com aquela pessoa que tem enxaquecas, que tem aquele, aquela ânsia de vômito, que tem dores no corpo? Tem aquilo que eles chamam de doenças crônicas, mas não existe doença crônica. Feito... Como é mesmo o nome, Gabriel? Quando a pessoa tem doença no corpo inteiro, uh, que dói tudo, dói, uh, são, a pessoa tem aquela, sabe que dói, ossos, dói, uh, eu esqueci o nome. Então, então, tudo aquilo melhora, você fala, nossa, me falaram que era crônica, coluna, não sei o que, não sei o que. Não, não existe isso. Existe o que você contorceu, fibromialgia, lembrei, e deixou lá dentro de você, ATM, tudo isso é, é, é um negócio impressionante como as pessoas têm essa compulsão de segurar, né? O medo de falar, o medo de se expor, o medo... Então, a radiestesia magnética imantada, ela, ela te libera. Já começa no registro da memória celular, a angústia sai, aquilo vai diluindo, diluindo, vai regenerando, aí vem a radiestesia E tem também a energia fria vibracional curadora, que essa... Eu sou auto-iniciada. É. Ninguém me ensinou, tanto é que a, o certificado começa comigo. Eu que dou. Não tem ninguém. Desde 85 eu tive o um chamamento. E isso daí, aos poucos, eu... Mas para quem quiser ver, vai no meu YouTube, vai no, no Instagram, nas minhas redes sociais. O Instagram é oficial, é Armin Oficial, né? Vocês vão lá, vocês vão ver bastante coisa. É uma relação que eu trago de uma maneira muito forte com os pleiadianos. Fui auto-iniciada, não é religioso, pelo amor de Deus, é ciência pura. Ela é tão pura que não é reconhecida como ciência aqui na Terra, mas um dia vai ser, porque é a medicina energética do terceiro milênio que vai vingar, dentre outras integrativas, mas essa é, existe. Uh, ela não só regenera, como ela muda, ela traz você a você. Ah, Hermes, mas como é que funciona o corpo? Ele entra em ondulações. ele vai volitando, ele vai mexendo, volitando não, ele realmente ele levita, né? ele levanta, ele desce, tudo sozinho, você não faz nada. E esses movimentos, eles são, a pessoa é totalmente dona dela, ela sabe o que está acontecendo, às vezes nós até conversamos, eu trabalho junto com os cristais, não encosto a mão de jeito nenhum e fico o tempo todo vigiando a pessoa. Não largo a pessoa lá e vou e saio, entendeu? Ou olha, você fez duas ou... Então, eu sou uma, uma presença constante e a pessoa melhora. Sabe por quê? Porque a energia fria vibracional curadora, ela vem nos pré adianos Eu sou só uma facilitadora. E à medida que vai entrando no corpo, ele vai selecionando aonde estão as doenças, as células doentes. E essas células doentes, elas vão perdendo a força e vão diluindo. Ou então, quando a pessoa tem câncer, qualquer coisa assim, fica encapsulado, não dá metástase, na hora de fazer a cirurgia é uma coisa rápida. Ah, nossa, eu atendo muito pessoas que tiveram AVC, pessoas que tiveram sérios problemas de paralisia, atendo cadeirante, gente, é um negócio maravilhoso, que não tem a força no corpo, já estão começando a se reorganizar, o fisioterapeuta, o pisos ficou super encantados com isso, falam, nossa, que coisa boa. Pessoas que tiveram meningite, que perderam a memória de uma certa forma, começa a recuperar da sinapse, parece que as luzinhas, né? a malha, a rede neural vai começando a funcionar do corpo todo, porque quando uma parte do corpo funciona é sinal que o cérebro já está ativado, né? todo o sistema neural, com as glândulas, trabalhamos com tudo isso, tá bom? Então, caso você queira agendar o horário comigo, é só ligar para mim. É ligar para o 9, eu tô aqui em São Paulo, então é 11, né? É o 99675-5250, 99675-5250, uh, Santana, bem, a 60 metros do metrô, bem pertinho do metrô. Outra coisa... Uh, também tem um telefone fixo, que é 2911 também, né? 29508343. Vocês sabiam, tem muita gente que não gosta de falar pelo celular. Ela prefere pelo telefone fixo. Então, é para essas pessoas que eu passo, porque o celular tem WhatsApp, é super fácil, tranquilo, né? Também tem o, Insta, tem o Telegram também. Mas é o, o fixo: é o 29508343 29508343 atendemos de segunda a sábado. Dou muitos cursos, bastante cursos. Agora em breve vai ter outra de radiestesia magnética imantada, são dois dias, e também de energia fria vibracional curadora. O meu trabalho, ele pode ser feito tanto no presencial, como online. são No, no presencial, normalmente o pessoal fecha o pacote, que é de 6 a 10 sessões. né Você vem primeiro para a consulta. Gostou? É isso que você quer? Tá bom. Então, nós fazemos a consulta, leva por volta de duas horas, sempre na minha presença. Sempre eu estou junto com a pessoa. Sabe? Nós conversamos, a pessoa, ela toma consciência, ela não... O universo não age por ela sem ela ter consciência, porque senão não adianta. Para que o Espírito veio aqui? Ele veio para expandir essa consciência em nós e para nós não voltarmos naquele erro. Porque para algum lugar aquilo tem que ir. E nada como a pessoa tomar consciência e jogar fora aquilo, diluir de uma vez, né? Aquelas informações que deformam, na verdade deformam, e, então é, são seis e no máximo dez sessões nós fechamos um pacote. Caso a pessoa queira escolher só a radiestesia, só a energia fria, não tem problema, ela vem, normalmente a radiestesia já para fazer uma vez só e a energia fria, no máximo, três vezes, tá? E outra coisa, o meu trabalho é único, tá? Ele não é semelhante a nenhum outro, não tem nada igual, tá bom, gente? E quem fizer comigo, não tem problema que esteja fazendo com outra pessoa. Uma coisa não influencia a outra, não tem nada a ver com a outra. Muita gente me liga e diz assim, Ai, Armin, eu acabei de né, fazer com uma outra, marquei com outra pessoa, mas diz que não pode, só pode... Não tem essa, a gente pode tudo. Pode, pode. Uma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não pode na descrição daquele segmento, não no meu. No meu pode, entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela fica aprisionada numa ideia única. Isso é perigoso, porque ela acredita. É, que Nós não podemos aprisionar ou falar você fez isso, não pode fazer mais. Não existe isso. Você pode cometer erros até acertar, e quando você acerta, você pode mudar também, né? Então, para quem quiser agendar o horário comigo, quiser vir, é o 911, né? Código diário, 99675-5250, 9, vão lá no meu YouTube, Oficial armen vão no meu Instagram, me sigam no YouTube, se, se inscrevam no, no Instagram. Oficial, armen, de, uh, armen oficial, né vocês vão lá, se, me sigam, vocês vão gostar muito, a gente sempre posta coisas muito boas, Mostro o meu trabalho, compartilhem e venham junto, tá bom? Pessoal, aqui eu me despeço de vocês de sexta-feira, uh, só de sexta, Agora eu estou às quartas-feiras, às 17 horas, sempre conversando com você, tá? Então me assistam, todas as quartas-feiras, às 17 horas, daqui para frente. Vai ser um prazer ter você comigo e continuar tendo, né? Vamos migrar agora e mudar o horário. É bom, porque aí nós fazemos amizade com vários públicos da rádio, conhecemos muita gente e isso nos agrada bastante, tá? Então sexta, na quarta-feira às 17 horas, eu arme com você, sempre trocando ideia, conversando e mostrando melhor para você. Mais outra informação, a pedido eu voltei a ler por apenas um mês a leitura da Borra do Café. Filha de Armênios, a autêntica, desde os seis anos de idade, a vovó, as vovós liam, e a minha leitura é totalmente diferente também. Ela, ela é orientada, é, oh, dê uma, uma olhadinha no meu Instagram, vocês vão ver olhando um pouquinho. É, fazendo para uma pessoa, no meu Face também, vão lá que vocês vão ver como é bom e como é diferente, tá bom? Dá para ler online? Dá, tá bom, gente? Então, até quarta-feira, às 17 horas, com vocês, sempre na... Ah, tem a rifa! Dá tempo de falar da rifa? A rifa, eu estou fazendo uma rifa, é por 10 reais, vocês têm que ir lá no meu WhatsApp, aí vocês escolhem o um número de 1 a 100, já tem umas 3 ou 4 só vendidas, então dá para escolher à vontade, 10 reais você vai ganhar uma frequência biomolecular, que nos próximos programas às, 4 horas, às 17 horas eu explico, e vocês podem pegar a explicação também nas minhas redes, e também radiestesia por 40 minutos. A hora que vocês vão ganhar, tá bom? Então, vão lá, falar ah, eu quero um número. Escolhe um número, a gente coloca, e depois no sorteio, se você ganhar, pode ser online ou presencial. Tá bom, pessoal? Gratidão, gratidão, gratidão, sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada, obrigada, Gabriel. Até semana que vem. Let's we'll